como se não bastasse o abuso dos sindicalistas, violando a lei eleitoral, fazendo propaganda eleitoral ilegal, por exemplo, na revista do Brasil, que eu já mostrei em outro vídeo, revistas patrocinadas por estatais, como o Banco do Brasil e Petrobras, agora provavelmente teremos uma lei que vai obrigar a população a ver esses sindicalistas na TV. Uma das comissões da Câmara dos Deputados aprovou proposta que prevê inserção de 10 minutos semanais na TV, gratuitamente. Mas como se já não fosse um abuso obrigar as TVs e rádios a inserir 10 minutos semanais de completa asneira sindicalista? Imagine então o que o projeto original previa, de ninguém nada mais nada menos que Manuela Dávila. Partido Comunista do Brasil Rio Grande do Sul Projeto de Lei 6.104 de 2009 Previa inserções diárias de 10 minutos Ou seja, 7 vezes mais do que o que foi aprovado Imagina você ter que assistir Sindicalista 10 minutos por dia A Manuela Dávila é realmente muito bonita Mas as suas ideias são muito feias até o deputado Vicentinho apensou o projeto a esse da Manuela. Ou seja, o interesse é só defender os companheiros mesmo. Eu, sinceramente, estaria muito mais interessado em ver o que a população está precisando, está reclamando, do que um vagabundo de um sindicalista. Sindicalista é o único sujeito que, a pretexto de defender o trabalhador, nunca trabalhou. E a gente ainda é obrigado a pagar essa escória, esse bando de inúteis. E agora provavelmente ainda tem que assisti-los 10 minutos por semana. Uma ótima hora para desligar a TV ou rádio e fazer outra coisa.